vai jogar o jogo da Granny essa vovó aqui do ruim bora entrar aqui Tá começando aqui o jogo já vai deixando seu like sim garoto começar aqui. Vamos tentar escapar da casa dessa vovó do capiroto aqui. Que tem nada, nada para nós. Que isso, credo. Que isso aqui. Será que eu abro isso? Não, não tem como Se eu pular ali eu vou virar espetinho A gente vai virar o espetinho se eu pular ali Vamos subir essas escadas I, I, I, I. Coi, coi, coi, coi, A veia! A veia. entrei no A veia. Nossa! Eu morri. Meu Deus. Será que eu encontro aquela velha? Eu só vou ficar escondido mas eu tenho que sair aqui só por causa do conteúdo Tô cagando de medo aqui a venha tá vindo corre parece a dona será que eu saio? A velha do capiroto ali, <risos> mano. Isso dá medo demais. Olha isso. Que isso será que eu chamo a atenção dela? Não sei o que eu faço, eu acho que vou ficar nessa sala aqui. Tenho medo dessa vem Eu tenho medo do jogo da joga ainda pra piorar. Que isso. Na hora que vem um jump scare eu fecho o olho na hora. Isso já é muito bom, tô na câmera e... A Grainy é calva. Olha, ó. A bicha ali. A bicha. Aquela véia. Tô cagando de medo. Eu tenho que ir pelo conteúdo. A véia do capirota. Tava... tá vindo. Ela é calva mesmo? Esconde! Não consegui! Meu Deus! Será que eu saio? Eu não posso sair! Senão eu vou virar espetinho de idosa! <risos> Meu deus Que que é aquela veia que é agora? Bora ver lá Deu que sai pelo conteúdo Olha os jogos que eu trago aqui Mano Esse jogo dá medo demais Hoje eu acho que eu vou fazer live de Minecraft Falou gente ah, O vídeo vai ficando por aqui Vai deixando um likezinho aí Bora ver onde tá aquela ve- NÃO! NÃO! NÃO! NÃO! NÃO! NÃO! NÃO! NÃO! NÃO! NÃO! NÃO! NÃO! Então... Esse é o vídeo. O vídeo vai terminando com a Granny correndo atrás de mim. Ela é mal bugada? Oh véia! É, boy. Ela, eu vi você? Não, não viu nada. Oh véia! Eu tá atrás do ser? Coi! Coi! Coi! Coi! Coi! Here are you! Então esse é o vídeo. Lição de moral do vídeo. Nunca jogue grainy. Isso.